Nas eleições, nós temos aí um fator muito importante, que é o autofinanciamento com um valor muito baixo. O candidato vai poder aportar em sua campanha, como autofinanciamento, até 10% do limite de gastos do cargo ao qual concorre nas eleições. Esse é um valor muito baixo. A gente sabe que a hora que o candidato que não planejou a sua campanha se der conta, por exemplo, numa cidade de interior, vamos colocar aí um município com 18 mil reais de limite de gasto para um candidato a vereador. Apenas 1.800 reais ele vai poder aportar de recursos próprios em sua campanha. Quando a gente fala em recursos próprios, a gente fala em recursos financeiros, indisponibilidades, é, empréstimos de bens do seu próprio patrimônio. E aí é importante que o candidato tenha registrado na Justiça Eleitoral, no seu registro de candidatura no programa Candex, toda essa disponibilidade. O candidato só vai poder aportar na sua campanha recursos que ele tenha declarado lá no seu Candex. Então, seja bem móvel, imóvel, disponibilidade financeira, não importa. Tudo que for utilizado na campanha terá de estar declarado naquela declaração de bens do Candex. Dica importante aí, não esqueça de atualizar sua declaração de bens. É muito comum os candidatos utilizarem aquelas informações que enviaram para a Receita referente a dezembro de 19, ou seja, do ano anterior. Só que de lá até o dia do registro de candidatura, esse patrimônio se modificou. E muitas vezes é comum haver diligências da Justiça Eleitoral para questionar esses valores. Então essa é uma providência bastante importante.